Gente, boa tarde. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Não poderia jamais deixar de estar presente num evento que compartilha conhecimento de forma gratuita, com arrecadação de alimentos e trazendo esses profissionais, esses ícones. Né? Me arrepiei aqui em ondas com a palestra do primeiro-damo, <risos> doutor Flávio Brito, e de todas as colegas né, de, de profissão, de atuação aqui né, na área do direito eleitoral. Sei que nosso tempo está curtinho para a gente falar sobre esse assunto que a gente ama, mas durante todas as aulas é, que eu ouvi aqui, todas as palestras, a doutora Carla Rodrigues falou bastante com a gente de fundo partidário, de Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Bom, falar sobre financiamento de campanhas é falar da forma como o dinheiro, como os recursos chegam nas campanhas, né? E vocês estão aqui, alguns tremendo de frio, que o ar-condicionado está muito forte, mas o conhecimento aquece nosso coração e os dedinhos congelados aí anotando, então a gente não pode deixar de trazer esses detalhes, né? É, a forma como os recursos ingressam na campanha, eles vêm de pessoas físicas e também eles vêm dos recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento coletivo. O fundo partidário, ele pode ser usado tanto lá no partido político, na sua vida comum e também nas campanhas, diferente do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que deve ser utilizado, foi criado para ser utilizado unicamente nas campanhas. Esses recursos, eles chegam e desde mesmo antes, a né, doutora Carla Rodrigues trouxe para a gente aqui, a preocupação de que tivesse a pessoa física atualizado sua declaração de bens, para que esse recurso chegasse... É, até o é, professor Daniel Falcão também trouxe esses elementos De que esses recursos viessem atualizados de acordo com o que aquelas pessoas físicas têm em seu nome Bens, disponibilidades financeiras para que esses recursos ingressem da forma correta E tudo tem limites e tudo tem regras para ser utilizado Aquele recurso da pessoa física que vem para a campanha só pode ser de até 10% do rendimento bruto que ela recebeu no ano anterior ao da eleição. Isso na hora que vai entrar nas campanhas, esse CPF, esse Banco de Dados da Justiça Eleitoral, é compartilhado com o Banco de Dados da Receita. Então, essas informações são cruzadas. Além disso, a gente tem o NIG, que é o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que também faz o compartilhamento de vários bancos de dados nesses cruzamentos. E é justamente o cuidado com a forma de ingresso desses recursos, da legalidade, da legitimidade, que esses cruzamentos vão trazer. Quantas vezes vocês não ouviram aí na eleição passada o problema do auxílio emergencial, de pessoas que recebiam auxílio e acabaram fazendo doações para a campanha, e depois essas doações foram questionadas, ou mesmo pessoas que estavam desempregadas e apareciam como doadores ou ainda pessoas que eram funcionários de uma mesma empresa e que estavam fazendo aportes financeiros nas campanhas. Tudo isso é detectado nesse cruzamento de dados. E justamente a atuação desses profissionais é que faz essa blindagem para que o candidato não, e a candidata não venham a ter problemas lá na frente, depois que o dinheiro foi utilizado. Nós estamos agora no começo de maio e já tem a permissão para o financiamento coletivo. A partir do dia 15, né? amanhã, a partir de amanhã, já é possível que pessoas físicas possam contribuir para campanhas daqueles pré-candidatos hoje, que serão registrados lá em agosto. Só que tem um aspecto importante aí. Essas empresas, elas têm que estar cadastradas no TSE, e esses recursos que vão chegar por meio do financiamento coletivo, ele só vai chegar ao candidato e à candidata lá na hora que a conta de campanha está aberta. É muito comum agora o candidato, por exemplo, ter dificuldade na contratação de uma empresa dessa, uma entidade de financiamento coletivo, e aí a esposa vai lá e faz o cadastro, ou mesmo aquele filho de nove anos que domina tudo da internet e faz o cadastro lá na vaquinha virtual. Na hora que chegar o momento do ingresso do recurso na campanha, ele não vai poder receber esses recursos, porque não está em nome do candidato CPF para aquele candidato CNPJ. Então, vejam que os problemas na prestação de contas, eles ocorrem muito antes da prestação, da campanha propriamente dita iniciar. E esse acompanhamento essa, o conhecimento da legislação, porque o candidato é difícil para ele acompanhar a legislação. Ele tem que estar ali na luta da conquista do voto. E nem sempre os profissionais estão preparados para isso. Bom, esse dinheiro vai chegar lá na campanha, a conta vai estar aberta e o candidato vai aplicar esses recursos. Aí a gente tem, junto com esses recursos das pessoas físicas, financeiros, temos os tais estimáveis. O que, que são os recursos estimáveis? Aqueles que não envolvem recursos financeiros, mas você tem que fazer a valoração daquilo, quanto seria se o candidato fosse pagar por isso. Então, empréstimos, sessões gratuitas de bens móveis, imóveis, aquela prestação gratuita de serviço, tudo isso é parte do financiamento de campanha. Ainda que não seja financeiro. E planejar o quanto isso vai impactar no tal do limite de gastos é obrigação e é imprescindível para o sucesso financeiro dessa campanha. Por quê? Porque se podem vir recursos de pessoas físicas, se podem vir recursos do fundo partidário, recursos do FEFEC... Recursos dele próprio candidato. Se não tiver um planejamento, quanto de cada coisa, de cada possibilidade vai entrar na campanha, ele pode estourar o ingresso de recursos, gastando o que recebeu, estourando o seu limite de gastos. E aí a gente tem alguns detalhes importantes. Por exemplo... Esses profissionais, contador, advogado, existe um regramento próprio que toda a contratação de, desses profissionais, ela não impacta no limite de gastos. O candidato pode, a candidata pode pagar, se quiser, usando recursos da campanha, arrecadando a mais, inclusive, para isso mas não vai impactar naquele limite que o candidato tem. E também há a permissão para que esses profissionais sejam pagos à margem da campanha. Então, veja, qualquer candidato e qualquer candidata pode contratar o melhor profissional que ele quiser, sem se preocupar que aquilo vai impactar ali nos seus recursos. Uma pessoa física que sequer está ali envolvida na prestação de contas, pode fazer o pagamento desses profissionais. Só que na prestação de contas, o candidato ou a candidata vão informar de onde veio o recurso que pagou aqueles, aqueles profissionais, mas sem se preocupar, isso numa nota explicativa, sem se preocupar que aquilo vá contaminar o seu total. Bom, de pessoas físicas, já falamos dos recursos financeiros e dos recursos estimáveis, podendo inclusive ser por meio do financiamento coletivo. Dos fundos públicos, a gente tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o fundo partidário com obrigatoriedade de aplicação de percentuais específicos. Aquela obrigatoriedade dos 5% do totalzão do fundo partidário de ser aplicada nos programas de formação política da mulher, que, como bem colocou a doutora Carla Rodrigues, quando o partido não aplica esses 5% no fomento, né, nessa participação dos programas de formação política, isso é uma violência, sim, econômica contra a mulher. Porque na hora que chega às eleições, ele vai ter que ter uma chapa constituída ali, no mínimo 30% de cada gênero. E aí ele vai ter que aplicar em igual percentual aqueles recursos do fundo público e também nas candidaturas das pessoas negras. Nesse caso, vai ser na proporção da quantidade de homens e mulheres pretos e pardos. E aí, lembrem-se que é declaratório, é autodeclaratório. Então, todo aquele que se declarar pardo ou preto e preto, terá o direito à cota racial. Nessa aplicação desses recursos... A grande, o grande problema que sempre acontece, os partidos faziam a remessa desses recursos às vésperas das campanhas. As mulheres e as pessoas negras não tinham tempo de gastar aquilo. Sequer tinham contas abertas para recepcionar os recursos que estavam vindo do partido. A nova regra agora para 2022 é a seguinte. Partidos são obrigados a fazer esses repasses para seus candidatos e candidatas até a data das contas parciais, que é dia 13 de setembro. Essa é a data limite para que esses, esse recurso chegue até as candidaturas para que possam bem aplicá-los. E veja... Se ela não tiver, se esse candidato ou essa candidata não tiver tido uma assessoria que tenha feito a abertura das contas bancárias, na hora que esse dinheiro chega, cadê a conta bancária aberta? Mas eu nunca trabalhei com prestação de contas. Tem que ter mais de uma conta bancária aberta? Tem. Para cada origem de recurso, tem que ter a específica conta bancária aberta. Uma conta só para doações de pessoas físicas, outra conta só para recursos do fundo partidário, outra conta só para recursos do fundo especial de financiamento de campanha. Não pode haver transações entre as contas, por exemplo... O partido, sem querer, depositou um recurso que era do fundo partidário na conta do FEFEC do candidato. O candidato, percebendo isso, ele próprio não pode fazer a transferência da conta que veio errada, né? a conta de ingresso equivocada, transferir para a conta correta. Não, tem que devolver isso ao partido para que o partido faça ali o novo ingresso. Esses detalhes todos vão fazendo uma trama, uma teia de irregularidades ou impropriedades que podem levar à desaprovação das contas. Chega o momento das diligências. As diligências da Justiça Eleitoral, elas têm o prazo de três dias para serem cumpridas. Não dá para resolver lá na frente. Qual é o momento que vocês organizam a documentação, a verificação da regularidade? No ato do acontecimento. No momento em que aquele recurso ingressa. Receber recursos que não estão em acordo com a legislação, não é problema. Porque se você recebeu, mas você não utilizou, o candidato recebeu, mas não utilizou, não é problema nenhum. Ele vai poder recolher isso ao, ao tesouro como um recurso de origem não identificada, se, por exemplo, tiver entrado recursos na campanha que não tenham a identificação do doador. Todo e qualquer recurso que chegue à campanha tem de estar identificado. E não é qualquer ingresso na conta bancária que pode ser depositado de qualquer forma. Por exemplo, se o valor for abaixo de R$ 1.064,10, ele pode ser feito em dinheiro. Apenas identificando o doador. Notas, dinheiro em espécie. Mas se o valor da doação for igual ou superior a R$ 1.064,10, tem que ser por transferência eletrônica identificada, ou cheque nominal e cruzado. Na hora de fazer os gastos desses recursos que entraram, tomem cuidado com os pagamentos com o cheque, porque os cheques vão passando de pessoa para pessoa, se você não colocou ali não a ordem não endossável, e às vezes já tive aluno que teve que depor na Polícia Federal, doutor Fábio Brito, porque o cheque dele candidato estava na mão de traficantes. Não foi o candidato que foi comprar droga com o cheque da campanha. Mas aquele cheque foi passando, passando. Veja que há uma sutileza o fato de você ou riscar ali no próprio cheque que vem, ou a sua ordem, ou escrever que não é, que é não endossável, não a ordem, para que esse cheque não passe. Outra coisa que é muito importante... Toda vez que um recurso entra na campanha, existe a obrigatoriedade, obrigado Felipe, da transmissão do relatório das 72 horas. Como assim? A prestação de contas não é uma coisa que faz só lá, depois que acaba, 30 dias após as eleições? Não. Atualmente a prestação de contas ela é praticamente diária. Se todos os dias entrarem recursos naquela campanha, a cada 78, 72 horas de cada dia, vai haver essa transmissão. Nossa, mas isso é muito complexo. Não é. Basta um clique no sistema de prestação de contas eleitorais, o SPCE. Ele já vem totalmente parametrizado para cada uma dessa prestação de contas. A prestação de contas durante a campanha a prestação de contas parcial e, afinal, quando essa organização documental é preparada, planejada, e você tem ali tudo que entra naquela campanha sendo controlado de acordo com seus limites e de acordo com a forma de ingresso e de saída, o caminho é tranquilo. O caminho é tranquilo rumo à aprovação. Mas, quando a gente percebe que os recursos que entram não tem planejamento nem checagem documental, os extratos bancários, eles são a alma da prestação de contas. É ali que você acompanha tudo o que está chegando, financiando aquela campanha. No final... Esses recursos, se por acaso tiver sobrado recursos que não foram utilizados na campanha, de acordo com a origem de cada um deles, vai ter uma destinação. Entraram recursos de pessoas físicas e não foram utilizados na integralidade, vai repassar esses recursos para o partido político. Entraram recursos do fundo partidário, não foram utilizados na integralidade, vai repassar também para o partido político. E os recursos do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Quando eles não são utilizados na integralidade, não são repassados ao partido, eles vão para o Tesouro Nacional. Tenho pouquinho tempo para acabar, mas eu quero falar da aplicação de recursos próprios. O candidato pode aplicar na sua campanha, fazer o aporte financeiro e estimável tá? de tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje. Isso é uma coisa que dá muito problema, gera muitas multas e acaba desaprovando muitas contas. O candidato só pode aplicar de recursos próprios até 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual ele vai concorrer. Dia 20 de julho, a gente vai ter todos esses valores que o TSE vai divulgar. Daquele recurso total, daquele limite de gastos, vai tirar 10% é o total o candidato, no caso da chapa majoritária, titular mais vice, podem aplicar. Nas eleições passadas, o doutor Flávio deve ter acompanhado isso bastante, foi uma grande celeuma, porque a legislação era, é muito ampla, é a lei 13.878, ela só dizia isso, o candidato pode aplicar até 10%. Da, do limite do, ao cargo, do cargo ao qual ele concorre. Já estou finalizando, Tati. Só que o candidato podia ser o candidato titular, o candidato a vice, não importava. Mas a 23665, a resolução que alterou a 23607, diz agora expressamente... Candidato titular mais vice só podem aplicar até 10%. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso, porque é muito pouco. E coloquem um asteriscos aí nos dedinhos que estão anotando. Nesses 10%, eles envolvem os recursos financeiros e os estimáveis. Ou seja, tudo que o candidato for utilizar de bens dele próprio. Veículos, é, imóveis, ele vai ter que somar isso junto com o financeiro. Não pode ultrapassar 10%. Vejam como o planejamento é importante. Vou finalizar. Teríamos milhares de coisas para falar, mas a gente vai se encontrar em outras oportunidades, certamente. Contem sempre comigo. E eu quero falar assim, ah, nós temos... O nosso querido doutor Taiser Schneider, que estaria aqui palestrando hoje, teve, está. Acabou de ter um bebê, é, o Teodoro, lá no Amapá, e ele, um bebê prematuro, ele não pôde vir ao evento. Então, no, no primeiro congresso em. Quando foi, Tati? Em março, ele palestrou brilhantemente. Ficou nos devendo agora essa por um excelente motivo. Está cuidando da sua cria prematura, lindo Teodoro. Na próxima edição do Congresso Eleitoral com Elas, certamente ele estará conosco. E vamos ser o sorteio do meu curso. Quero dizer também para vocês... Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui, que vieram, porque muitas vezes não teria oportunidade de comprar um curso ou participar de treinamentos mais caros, eu tenho um canal no YouTube chamado Rita Gonçalves, tem mais de 500 vídeos gratuitos para todo mundo poder se capacitar tendo recursos ou não tendo recursos. Tá? Então, eu espero que vocês aprendam bastante façam tudo da forma correta, sem buscar atalhos. Aquilo que o doutor Flávio nos arrepiou no início da sua fala, registrando valores de bril, de família, daquilo que nos traz, dos nossos berços, é isso que a gente quer. É esse país e são esses profissionais que a gente quer. Então, gente, super obrigada pela oportunidade. Estamos juntos.